Depois desse vídeo, você vai saber exatamente quais as habilidades uma pessoa de sucesso tem. Guilherme Minarek, e nesse vídeo, diretamente da Estônia, eu vou mostrar para vocês as 7 habilidades que uma pessoa de sucesso tem. Então se você analisar essas estratégias, essas habilidades e começar a treinar elas a partir de agora, você também vai ter sucesso. A primeira habilidade que eu considero que uma pessoa de sucesso tem é a comunicação. Isso mesmo, uma pessoa de sucesso normalmente ela tem uma comunicação mais clara, ela consegue pronunciar melhor o que ela quer dizer, ela consegue se expressar melhor, ela faz com que todo mundo entenda o que ela quer dizer. E um outro ponto dentro da comunicação, já vai um adendo, para o marketing digital entra a copy, copywriting, a arte de escrever textos que atraem as pessoas baseado no pensamento ou no que as pessoas fazem, nos sentimentos e etc. Então se você analisar comunicação e copy junto, no mesmo parâmetro, você vai aprender a se comunicar melhor. Essa é a primeira habilidade que as pessoas de sucesso têm. E se você tiver essas habilidades, você vai ter muito resultado também. Comunicação e copy é a habilidade assim, fundamental para o resultado, principalmente no mercado digital. Segunda habilidade que eu considero surreal é solução de problemas. Para de ficar criando problema. Você precisa solucionar o problema. Então, em vez de ficar dando desculpa, falando ah, isso, é por causa daquilo, é por causa daquilo, é por causa daquilo, não consegui fazer, não consegui gravar o vídeo porque tava barulho, porque tava frio, porque tava sol, porque tava chovendo, meu, em vez de dar desculpas, analise o problema que você tem e como você pode solucionar. As pessoas de sucesso, elas tendem a solucionar problemas. Elas não dão desculpa para nada, elas simplesmente solucionam os problemas que aparecem. Elas resolvem problemas. E as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo são solucionadores de problemas. Essa é uma habilidade surreal que é treinável e você consegue fazer também, tá bom? Comunicação e solução de problemas são habilidades que qualquer pessoa pode treinar em casa. A terceira habilidade de sucesso, eu considero a análise de dados, Análise de dados, isso mesmo. Antes de você investir, antes de você fazer qualquer coisa, criar conteúdo, criar as coisas, você precisa analisar os dados. Porque não adianta você fazer um vídeo, ou você criar um material, ou você lançar um curso, ou você ven tentar vender alguma coisa, onde o público não quer. Então você precisa primeiro entender o público, analisar dados, analisar o que está acontecendo no mercado, para daí você criar o que você precisa fazer. A quarta habilidade de sucesso. Essa habilidade é surreal. Não tem uma ordem, tá? Eu vou falar todas elas, mas não tem uma ordem específica. Aqui você se sente mais confortável, você pode treinar. Mas a quarta habilidade de sucesso é a produtividade. Isso mesmo, produtividade. Olha, produtividade é o seguinte: você fazer muito mais coisas naquele período de tempo onde as pessoas estão perdendo tempo à toa. É você ser produtivo, não é você bater ponto. Eu, eu costumo brincar que as pessoas que trabalham normalmente em CLT são funcionários, ou funcionário público, então, meu Deus, são pessoas que batem ponto. Elas não são nem um pouco produtivas. Elas não executam o que deve ser feito e elas deixam para depois tudo. Produtividade é você fazer as coisas que precisam ser feitas agora. Não é deixar para depois, é pegar e executar mesmo. É ser produtivo. Por quê? Eu trabalho às vezes duas, três horas por dia, mas nessas duas, três horas eu executo mais coisas do que uma pessoa que trabalha oito, dez horas por dia. Por quê? Porque eu sou produtivo no que eu tenho que fazer. Ah, não vou dizer que às vezes eu não enrolo, essas coisas. Não, isso é normal, todo mundo faz. Mas tente ser o máximo produtivo possível. Quanto mais produtivo você for, melhor vai ser. E um hackzinho é para de assistir televisão, porque a televisão só suga o seu tempo, sua mente, e você não é nem um pouco produtivo quando você está assistindo televisão. Beleza? A quinta habilidade de sucesso basicamente é a seguinte: criatividade. Seja criativo, isso mesmo. Se você tem um problema, você quer resolver alguma coisa, seja criativo. Crie soluções, crie as coisas. Abra sua mente para isso. Uma coisa, um hackzinho que eu uso para poder ser mais criativo, eu começo a pesquisar coisas aleatórias. Eu assisto coisas aleatórias, desde como um gorila uh, convive com os outros gorilas, até mesmo como é o terreno em Marte, sei lá, eu pesquiso de tudo, porque às vezes uma sacada nessas coisas aumenta a minha criatividade. E um outro hackzinho de criatividade é, em vez de ficar só no computador tentando criar as coisas, sai, vai caminhar, vai olhar um, o, o entorno de você, que você vai conseguir pensar melhor, pensar de forma mais clara, beleza? A sexta habilidade é o seguinte, tenha confiança em você mesmo, isso, seja confiante, porque quando você confia em você mesmo, você passa a ter resultado, porque todo mundo quer assim, ah o outro, o outro, o outro, mas quando você confia em você, você confia em você mesmo, você vai passar a ter mais clareza no que você tem que fazer e você vai ter mais, digamos assim, empenho, você vai ter mais resultado, as pessoas vão ver claramente, vão falar nossa aquela pessoa é muito boa mesmo, nossa ele manda muito bem, ele consegue fazer o que tem que ser feito, Por quê? ele tem autoconfiança, então confiar em si mesmo, seja autoconfiante, se você acredita que algo pode dar certo, então vai dar certo porque você acredita. E não liga para o mundo, se o mundo acha que não vai dar certo, esquece eles. Foque em você, confie em você mesmo que você vai ter um bom resultado. Essa é uma habilidade que os líderes e as pessoas de sucesso também têm. A sétima habilidade é o seguinte, estude inteligência emocional. Comece a controlar suas emoções. Por quê? Normalmente, é, é, eu, eu me vejo muito nisso. Quando eu estou abalado emocionalmente Qualquer problema, eu discutir com a namorada Ou não estou legal, não gostei de alguma coisa que aconteceu Dirigi, fiquei chateado no trânsito e tal Aquilo ali mata minha produtividade Mata meu resultado, por quê? porque eu não tenho uma, uh, uma, um controle muito grande das minhas, emo das minhas emoções, eu passei a estudar a inteligência emocional para controlar isso e a minha produtividade foi lá pra cima eu passei a ter um resultado muito mais top agora, se você assistiu esse vídeo até agora então eu preciso te dizer que você tem um bônus eu vou te contar a oitava habilidade ela não estava programada no vídeo mas pra mim é uma das habilidades mais tops que tem só que antes disso, é o seguinte, eu tenho um canal no Telegram onde eu dou treinamento, mentoria tudo de graça no canal do Telegram tem muito conteúdo bom, tem muita coisa boa, então eu vou deixar aqui no link da descrição, basta você clicar e acessar o canal do Telegram, se você não tiver o Telegram, faz download dele tá maneiro lá, é, eu tô postando bastante conteúdo bacana no Telegram e conteúdo também no YouTube e tal, no Facebook e, é, no Instagram se você não me segue, segue lá beleza, mas pra, pra gente fechar esse vídeo pra gente fechar esse vídeo que já tá longo qual é a oitava? A oitava habilidade de sucesso é você ter Foco e metas, isso mesmo, foco e metas. Você precisa saber para onde você está indo, saber o que você está fazendo e colocar metas. Medir o que você está fazendo. Isso entra muito em conjunto com todos. Se você analisar, você pode estudar todas essas habilidades e começar a aplicar aos poucos em você. Isso aqui eu peguei resumos de vários livros, vários livros que eu já li, várias coisas que eu gosto. E eu coloquei as habilidades que eu considero interessantes para uma pessoa de sucesso. Tá? Então, e todas essas habilidades você não precisa de grana para treinar essas habilidades, você só precisa executar. É isso mesmo. Então, ó, se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like aqui, comenta, clica aqui, vai lá no grupo de Telegram. E, ó, compartilhe com aquele seu amigo que tá perdendo tempo tentando fazer um monte de coisa e botando a culpa no mundo. Manda ele assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai ajudar ele. Beleza? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.